Cinco, dois, zero. Sete, quatro, um, oito, cinco, dois, zero. Sete, quatro, um, oito. Cinco, dois, zero. Conquisto tudo que Sete, quatro. Eu sou Oito todos os sentidos cinco, dois zero, pago sete, quatro um, oito, cinco, dois zero, o dinheiro sete, quatro, todas as um, oito, eu sou cinco, dois zero, sete, quatro. Um oito, eu sou cinco, dois, zero, da minha sete, quatro, um, oito, em dia, cinco, dois, 0. tenho 4, zero, sete, quatro, um, cinco, dois, sete. Quatro um oito cinco, dois zero sete, quatro um oito cinco, dois zero sete, quatro um oito cinco, dois zero. Sete quatro um que desejo oito cinco dois zero todos os sentidos sete quatro um oito cinco dois zero dificuldade sete quatro um o dinheiro oito dois zero Sou sete, quatro, um, eu sou oito milionário, cinco, Conquisto dois, zero, desejo, sete, eu sou quatro, um, em todos oito, os sentidos, cinco, dois, zero, sete, quatro, um, Com oito, dificuldade, 5 Dois zero, sete todas as quatro um, oito, eu quatro um, desejo cinco, dois, zero, todos sete, quatro, um, oito, Cinco dois zero, não tenho sete quatro financeira. um oito. O dinheiro vem a mim, cinco, todas as maneiras. dois zero. Eu sou sete quatro milionário. um oito. Eu sou cinco milionário. dois zero. Conquisto tudo que deseja. sete quatro. Eu sou um, próspero. Oito em todos os sentidos cinco, dois zero, pago sete, quatro um, oito cinco, dois zero, o sete, quatro, todas as um, oito eu sou cinco, dois zero, sete, quatro.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 quatro 1 8 em todos os sentidos 5 2 0 contas, 7 em 4 dia. 1 8 não tem 5 vida, 2 0 o dinheiro vital, 7 de todas 4, as maneiras 1 8, eu sou 8 5 2 0 eu sou Sete quatro um oito cinco dois zero em todos os sete quatro um oito cinco dois zero não tem sete quatro um oito o dinheiro cinco dois todas Sete quatro um oito, eu sou cinco dois zero, tudo sete quatro um próspero oito em cinco dois pago sete quatro um oito, não tenho cinco dois. Zero o sete veneno, quatro 1 um, maneiras oito cinco Eu dois milionário. zero 4 sete o quatro melhor. um oito conquisto que cinco que dois Eu zero, zero. sete quatro um oito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 Um oito cinco dois zero, eu sou muito sete, quatro um, o que desejo, cinco, eu sou zero, em todos os sentidos, sete, quatro, um oito cinco dois zero, não tenho sete. Quatro um oito, dinheiro vem a mim cinco, todas as zero. Eu sou sete, quatro um oito, eu sou cinco, dois zero. Conquisto tudo que sete, quatro eu sou um oito em todos os sentidos, cinco, dois zero.